Fala galera, bem-vindos ao canal do Cebozão. Hoje vou estar contando um pouco da história da banda mineira Tia Anastácia. Tia Anastácia é uma banda brasileira de rock and roll originada na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, e composta por Podé Anastácia nos vocais, Beto Anastácia no baixo, Antônio Júlio na Anastácia, nas guitarras e Alexandre Vermelho na batera. Atualmente essa é a formação da Tia Anastácia. Nascida em 1992 em alguma garagem de Belo Horizonte, a banda de Anastácia teve uma sua formação inicial com André Miglio, vocal, Henrique Rodarte, guitarra, Antônio Júlio, guitarra, Beto Anastácia, baixo e Cadu Batera. Em 1995, o então desconhecido grupo gravava a música Cabro Bró, e ao disputar com centenas de canções, o festival daquele ano, na categoria Música Inédita, levou o primeiro lugar. Em 1996, Leonastácia assume as guitarras, substituindo Henrique Rodarte, e a banda grava seu primeiro álbum, Acebolado, Pela, Cogumelo Records, o selo que lançou Sepultura. De suas 15 faixas, destaca-se Pingo Plim, cujo clipe foi... Lançado pela MTV, além do single Cabro Bró. No final do ano de 1997, o vocalista André Miglio deixa a banda, sendo substituído por Podé e Maurinho, então do grupo Zumbidum, trio formado por eles e Marina Machado. Durante a gravação do segundo álbum de Anastácia, ou Álbum Branco, o baterista Cadu veio a falecer, dando lugar ao baterista Glauco Nastácia. Esse segundo disco contém apenas sete músicas, pois foram lançadas apenas as gravadas por Cador. O álbum é dedicado em sua memória. A banda possui 11 álbuns de estúdio, que são O acebolado de 1996, Tia Anastácia, ou Álbum Branco, de 1998, Tá Na Boa, de 1999, Criança Louca, de 2001, Na Boca do Sapo Tendente. De 2003, Orange 7, de 2006, Tia Anastácia No País das Maravilhas, de 2009, Tia Anastácia Canta Secos e Molhados, de 2011, Love Love, de 2013, Escorrega 1, Cai 5, de 2017, e a regravação do Acebolado, de 2019. O álbum Tia Anastácia Canta Secos e Molhados, de 2011 saiu apenas para download. O Tia Anastácia possui dois álbuns ao vivo, o Tia Anastácia Ao Vivo de 2005 e Movimento Balanço de 2012. O álbum ao vivo Tia Anastácia Ao Vivo de 2005 virou CD e DVD. O DVD foi gravado no Pop Rock Brasil em 2014 no estádio Independência, na cidade de Belo Horizonte, para mais de 50 mil pessoas. Foi lançado pela IMI em 2005. O DVD de 2012, Movimento Balanço, foi gravado no início do ano de 2011, no Teatro Ney Soares, do Centro Universitário de Belo Horizonte, o UniBH. É isso aí, galera. Essa foi um pouco da história da banda mineira Tia Anastácia. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Fiquem com Deus e até a próxima.